Ter uma boa reputação no Marketplace é sim né, o sonho e o objetivo de toda a loja online. Mas como manter essa reputação? Então, se você quer saber, vem comigo nesse vídeo. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace de toda a América Latina, inclusive do mercado livre também. E não se esqueça aí né de dar o teu like aqui, deixar o teu joinha, compartilhar com seus amigos que também vendem online, vendem marketplace ou querem empreender. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação, porque sem o sininho o YouTube não te notifica e a gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você poder vender mais online. Se você acompanha o nosso canal, você já está careca né de saber que a reputação é muito, mas muito, muito, muito importante para o sucesso da sua sua jornada nas plataformas de marketplace. Cada uma delas tem um meio de medir a reputação dos vendedores. Por estrela, pontuação, medalhas, títulos que eles vão te dando dentro do canal. O importante é você entender como funciona em cada marketplace você vai anunciar e andar na linha para só subir a sua reputação e para que ela não caia. Para manter uma boa reputação, a gente está falando de constância. Então, as dicas que eu vou te dar elas têm que ser adotadas e têm que fazer parte da rotina da sua empresa. Só assim a sua loja vai continuar com uma boa reputação e subindo cada vez mais conforme as vendas. Todos os canais levam em consideração basicamente quatro indicadores: cancelamento que representa as vendas canceladas por você; apenas a B2W que mede o cancelamento de maneira um pouco geral ainda, os demais consideram os cancelamentos que foram culpa nossa, né, como seller, sua, como vendedor também. Reclamações, isso mesmo, se o cliente reclamar da qualidade do seu produto recebido, se ele falar que ele recebeu o produto errado, né, se você errar no envio, isso também te afeta. Mediações, as mediações são a evolução da reclamação quando nós não respondemos o nosso cliente, ou ele não concorda com a solução apresentada, ele poderá sim pedir ajuda dos marketplaces. Próximo ponto, atraso na postagem. Tá? Os atrasos hoje praticamente em todos os canais são medidos na postagem, não na entrega. A cada dia nós temos Marketplace focando né, em postagem no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Nos primórdios do e-commerce as pessoas tinham medo de comprar pelos casos de produtos falsos, caixa que ia com tijolo, né? e até hoje essa preocupação ainda existe por menor que ela seja, né? ainda existe aquela as pessoas que têm isso na cabeça. Por isso, garantir a qualidade do produto, né? O produto ser de boa qualidade, de origem correta, nada sem nota, capricha aí no anúncio, na foto, descrição, deixar claro, né, o que é o seu produto, passa confiança e isso te ajuda a vender mais. E por que, que isso é importante? Em todos os marketplaces, tem um campo o comprador avaliar o teu produto, com uma nota escrevendo sobre ele. Se outros compradores em potenciais enxergarem um comentário negativo, já era. Você vai começar a ter menos venda e consequentemente menos exposição nas buscas do canal. Seu produto é de qualidade? Ok, perfeito. Agora entrega dentro do prazo, né? Posta. A gente sabe que a transportadora pode atrasar, pode ter algum tipo de demora, porém o comprador e o marketplace quer entender e perceber que você postou rapidamente o pedido. Vale lembrar né, que postar também é acompanhar, então é importante você dar o suporte para o seu cliente em caso de algum problema, ficar de olho no prazo, algum sucesso de entrega isso também vai te ajudar tá então fique esperto com isso você evita muito problema ainda sobre as entregas capricha na em embalagem seu produto precisa chegar inteiro no destino dele tá não é uma embalagem bonita Eu tô falando de uma embalagem que sim, seja interessante, mas é uma embalagem que chegue com segurança. Não adianta nada o produto chegar muito rápido e todo quebrado. Porque você não passou bolho, ou porque você não estudou direito a sua embalagem, não dá para contar com o cuidado 100% do outro lado. Não é fácil de lidar né, com o público dentro e fora da internet, o atendimento continua sendo muito importante. Como que eu faço isso pela internet? Além da educação comum, né, do lá bom dia, boa tarde, boa noite, né, dizer sempre obrigado, disponha, estou à sua disposição. Você ser claro e objetivo e mostrar pro seu cliente que você vai resolver o caso dele é o mais importante. Dentro do bom atendimento, buscar responder rápido também. A pessoa tá com um problema, ela está ansiosa, né? eu não tô dizendo aqui virar um escravo disso, tá bom? Respondendo até de madrugada e acordando. No entanto, responder dentro do horário comercial da melhor forma possível, isso garante tanto uma compra quanto uma solução de problema amigável. Outro ponto importante são as avaliações. Seguindo as dicas que eu dei, né, sobre manter uma boa reputação do Marketplace, isso vai reforçar. Refletir as boas avaliações da sua própria loja, né, dentro das plataformas, né, você vai ter uma indicação, você vai ter uma pessoa falando e outras pessoas estão cada vez mais lendo as avaliações nos marketplaces. Se todos têm, né, Shopee, b 2 w Magazine Luiza, Mercado Livre, todos têm um feedback sobre o produto, então eles põem essa avaliação Positiva e negativa também. Acompanhar diariamente a sua reputação é muito importante. Agir na calma, com velocidade, trazendo constância, é o que vai te ajudar a acelerar cada vez mais, tá? Então cria aí protocolos de atendimento, passo a passo, os horários determinados para o saque. Faça o pós-venda todos os dias, tá? Assim é a sua reputação ela só vai crescer e as suas vendas vão crescer com ela também dentro dos Marketplace. E se você quer descobrir como é que a gente pode ajudar o teu negócio, não só nesses processos, mas a vender mais em todos os aspectos dentro do Marketplace, tem um link aqui na descrição, fala com a nossa equipe, afinal a gente ajuda centenas e milhares de empresários e negócios a venderem mais dentro dos Marketplace. Um grande abraço e até mais!